E aí, gente, eu vou falar aqui sobre um clássico que é Amistade, de 1997, um filme muito interessante ali que conta uma história real de um navio negreiro que acabou se revoltando e acaba indo para a justiça daquela época para ali batalhar, para saber se realmente eles eram escravos ou eles não seriam mais escravos, poderiam né, ser considerados homens livres. É um filme muito comovente, ele vai mostrando, assim, várias, vários flashbacks da vida de, deles, mas, ao mesmo tempo, o filme se passa mais ali no tribunal mesmo, e mesmo assim, não fica amassante, e, sabe, te dá muitas sensações, e é um filme bem demoradinho, assim, tem mais de duas horas e pouca, e ganharam Oscars por esse filme na época, o diretor é o Steven Spielberg, e com um elenco desses não teria como dar errado, né? Que tem o Anthony Hopkins, o Morgan Freeman, o Matthew McConaughey e entre outros aí, o Pete Postwaite também. Enfim. É super recheado esse filme, né? E eu vou ler aqui a sinopse para vocês, que é uma representação épica de uma batalha sobre um navio cheio de escravos que se revoltam contra seus captadores em alto mar e ancora em um solo americano. Inicialmente, o argumento das cortes era sobre o problema da propriedade e posse. E gradualmente, os advogados de defesa entendem que a humanidade dos homens vira mercadoria através da escravidão. Então é muito interessante, porque era um navio ali saindo da Espanha, né, e tinha essa coisa, assim, que em alguns lugares já a escravidão já tinha sido abolida. Então, em alguns lugares eles poderiam ser considerados livres, e em outros escravos, e sim, isso é muito triste, e esse filme mostra, assim, nua e crua essa situação horrível que foi a escravidão e o jeito que os escravos eram tratados.